Rapaziada, beleza? Hoje eu venho pra vocês aqui com mais um vídeo de um jogo NFT que tem tudo pra explodir E você pode surfar nessa onda desde o início, cara, pra você ter uma ideia Eu entrei ontem no game, ele tava aí 0,40 a moeda, 0,40 centavos de dólar Hoje já tá quase a 0,80 centavos de dólar, ou seja, o valor duplicou em menos de 12 horas, vamos ver é isso mesmo, mais ou menos isso daí, cara, em menos de 12 horas duplicou o valor da moeda Ou seja, é um projeto que pode ser aí que história. quem sabe, se você entrar no começo Pode ter aí uma boa sorte de ir junto, nadar nessa maré aí, quem sabe se dá bem Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento e nem de é, certeza que vai dar bom Faça suas análises, analise aí, se você gostar Entra como eu entrei, eu entrei, eu tô arriscando, eu tô entrando, porque eu confio, acho que pode dar bom, pode ser legal E claro, os projetos no início, é, quando você pega aí com um valor ainda baixo, né, pra entrada, você pode ter um retorno muito bacana É muito legal aí no futuro, porque a moeda pode valorizar e tal, é muito legal o... Tem algumas coisas muito interessantes nesse projeto, mas vamos começar a falar dele aqui, rapaziada É o coin to fish exatamente, tá aqui pra vocês, coin to fish site bem simples, bem tranquilo, é, nada de muito detalhe, detalhado, cheio de, de, de informações, imagens, é bem é, é o jogo promete isso e vai dar isso, é mais ou menos essa ideia, então tá aqui rapaziada, tem aí, já tá listado em, em vários parceiros também, eles colocam aqui pra vocês é, as informações sobre o, o que eles estão planejando, o que eles estão colocando no jogo, como vai ser, então a segurança, o staking, é, farming em bots, anti-bots na verdade, né? para não ter problema com bots. Marketplace já tá rolando, eu vou mostrar para vocês. É um jogo play-to-earn, tem PVM e PVP, tem recompensas diárias também. E claro, o sistema de entrada dele é Oracle. Então, sempre o valor para entrada vai ser o mesmo. E o valor é bem baixo, isso é legal. Quer investir, tá com medo, quer iniciar no mundo NFT, isso aqui pode ser uma chance muito legal. Vou te dar a dica já, eu entrei com 45 dólares, 45 dólares para você entrar, deixa eu até botar aqui ó, 45 vezes 5.6, 252 reais, você já entra aqui no mundo NFT começando a jogar o Coin to Fish, tá bom? Bom, aqui você tem as informações do que eles fizeram em agosto, setembro, todos os detalhes, é, as próximas atualizações também, o que eles já colocaram e o que eles estão colocando Planejam colocar nos próximos updates Eu vou mostrar mais ou menos uma ideia do que eles colocaram Tem um vídeo muito legal também Mas vamos mostrar aqui na, na prática os detalhes, né? Aqui a gente tá no home Vou mostrar para vocês o Marketplace, tá aqui, ó Já tá rolando o Marketplace Você pode botar aqui todas as informações, ó Você põe ali por preço, é, sendo crescente Então tem aí, ó, é, já peixes por 289 corais Que é o token que eles usam aqui dentro, né? Pra você comprar é outro, é, tá? Eu vou mostrar para você, é o CTFT. E aqui você pode selecionar por tudo. Tem também os itens, que são as comidinhas, as comidas que você vai dar para os, os peixes, para poder gerar o seu coral e aí poder trocar por, por, pelo token CTFT e depois trocar por dólar. É muito legal. É, então o marketplace já tá rolando, isso é muito legal também. Tem aí algum, tem um wiki também, tem toda... A, a, as todas as informações do game pra vocês aqui é muito legal Tem evoluções, olha, esse ma mano, tem coisa muito legal, cara Dá pra você ter todas as informações aqui, ó Tem os primeiros passos, dá pra você dar uma lida aqui Eu dei uma lida em tudo também, antes de poder é, entrar também, isso é muito legal Tem dois tipos de ovos, os ovos simples e os ovos raros Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o preço também, pra você entrar Dá pra você fazer a pescaria, pra você poder é, pescar e de repente... Tem chances de comida, chances de pescar um ovo, ovo raro também, então tudo isso daí você pode fazer dentro do jogo, tá? Todas as informações, tem a calculadora pra você ver quanto tempo você vai recuperar, né? Ter seu ROI também, tem muita coisa legal, staking aqui pra você, é que tá traduzido, deixa eu tirar aqui, ó, da, da tradução, senão fica meio maluco o negócio. Marketplace, tem o PVP, o sistema de PVP que vai rolar, ó. Já tem aí uma... Um, mais ou menos... tudo mais ou menos naquela ideia do que rola no Axe Infinity, né? 3-3, um contra o outro. A treta comendo, meu amigo. Mais ou menos isso, a maioria tá, tá seguindo esse caminho, A economia do jogo, eles falam sobre todos os detalhes, tá bom? Bom, é, ah, aqui também... ah, não, tá, beleza. Aqui são as... as... os... Uh, as chances, né? As raridades que podem aparecer. Uh, tem até o sistema de loteria também, é muito legal. Tem muita informação para vocês... E vocês vão se divertir também, rapaziada. Bom, então, além disso, tem aqui o... Ah, o inventário eu mostro depois. É... Tem a parte de redes sociais, tá aqui. O shopping aqui é pra você poder é... trocar o seu token. Você vai precisar comprar esse token aqui, rapaziada, que é o CTFT. Hoje ele tá em 0788103. Então tá 0078, né? 0078. Então é 7 centavos de dólar, tá? Hoje é 7 centavos de dólar, tá? Eu falei 70 é 0,07 centavos de dólar. Pra vocês terem uma ideia, eu entrei ontem, ó. Pra vocês não verem que, é, que não é mentira, ó. Entrei ontem, dia 5, 11h45 da noite, ele estava em 0,40, 0,42. Hoje ele já está em 0,78. Eu tô gravando o vídeo agora às 13h50. Então, nesse período, olha o que aconteceu com a moeda, rapaziada. Deu uma alavancada gigantesca. 078. Então, quase duplicou o tamanho aí. Só nesse período aí de horas, tá bom? Muito doido. O token é esse aqui que você precisa comprar: Coin2Fish V2 CTFT, esse aqui, tá? O contrato dele, pra você não ter problema, tá aqui, tá bom? Aqui, ó, no site. Já tem. O site tá aqui na descrição também pra vocês. Pra quem quiser dar uma olhada também, tá aí. E você pode fazer a boa, tá bom? É, deixa eu fechar aqui esse daqui é, Além disso, você tem também é... Ah, tem o código também Código Bruno Clash Você pode usar o código Bruno Clash E ganhar também, ganhar com isso Então, fica de olho Pra você poder também se dar bem Ah, deixa eu mostrar pra vocês o play aqui que É aquele momento que eu falei pra vocês que você pode pescar Então você comprando uma vara de pesca Eu vou botar depois no shop aqui Eu vou botar agora já pra vocês verem Shop não, no inventário, acho que é isso não, não é no inventário, não, é no shopping mesmo. No shopping, é no shopping. É aqui, isso. Pra você pescar, você vai precisar de uma dessas daqui, ó. Dessas varas. E aí você compra a vara, três corais aqui, ó. Três corais é igual a três C, é, CTFT, tá? Um coral é igual a um CTFT, tá bom? Então, com três corais, você compra aqui uma vara e consegue pescar também, tá bom? É bem bacana. É... Então, você tem aqui o preço dos ovos pra você poder gerar os peixes. É, é sistema Oracle, ontem eu paguei 950 corais neste um ovo simples, gastei 45 dólares. Hoje, como a moeda disparou e está quase o dobro, ele diminuiu o valor pela metade, porque é o sistema Oracle, é sempre um valor fixo. Então, 45 dólares você pega aqui um ovo é, simples e consegue comprar também comidinhas no Marketplace. Então, você consegue pegar uma comidinha aqui no Marketplace, está em itens aqui, ó você vem aqui e pega lá a comidinha por 20 corais também. Consegue comprar as comidas e também o ovo por 45 dólares, tá? E aí você já entrou no jogo. Aí, a partir daí, é só gerar é, a grana também, tá bom? Ó, e se você for entrar, na hora que você for comprar aqui seu ovo e tal, coloca aqui o código BrunoClash, tá bom? Coloca o código BrunoClash aqui que você já vai conseguir ter aí vantagens também pra participar do Coin to Fish, tá bom? Não esquece, coloca aí BrunoClash. No, aqui nessa parte de comprar os ovos Que você vai se dar bem também, tá bom? Então é isso aí, rapaziada ó, Você pode comprar tanto pela Pancake como pela Poconha Poconha é essa aqui que eu tô utilizando Que eu mostrei pra vocês, tá bom? Muito top, deixa eu mostrar aqui antes pra vocês é... Ah, deixa eu mostrar pra vocês o meu inventário Porque nós vamos abrir agora ovos, hein? Exatamente Eu tenho esse daqui, ó, esse é o meu peixe que eu abri ontem Ele já tá me gerando é, corais Tá aqui, ó, eu tenho 125 corais ali, ó tenho 125 corais ali em cima E eu vou abrir, ó, eu comprei comidas aqui Tenho comidas pra caramba E tenho três ovos pra abrir, galera Então eu vou abrir hoje o primeiro ovo aqui ó, Esse aqui custa 45 dólares Acho que um pouco menos, acho que 39 dólares Você compra esse ovo Então vamos abrir agora, rapaziada Vamos ver o que vai acontecer, hein Tá aqui, ó, clicar, vamos abrir o ovo Bora de sorte, será que vai dar bom, mano? Podia vir alguma coisa Ah, eu peguei o mesmo peixe, mano, o mesmo peixe E acho que é um peixe comum mas tá bom, tá bom, já tá bom, vamos ver ali, ó Peixe comum, tá ali, ó, comum, beleza E vamos dar de comer pra ele, né, galera, essa barrinha aqui amarela, ó Toda vez que eu dou de comer pra ele, eu aumento ali o meu balanço, ó Pode ver, tem zero, é, 125 Vamos dar de comer pra ele Vou dar esse daqui, ó E aí dou de comer ali, ele sobe 4 horas, ó E aí eu recebi mais dois ali em cima, viu Então é isso, eu vou botar mais um aqui, ó Vou botar mais um aqui E aí acho que deve subir de novo, ó já ganha experiência e sobe mais dois ali, ó, 129, tá bom? Aqui eu também já posso dar mais um. Será que dá? Eu não, não, não testei ainda. Não foi. Ih, deu ruim, deu ruim. Deixa eu dar aqui um... Ah, foi, foi, agora foi, agora foi. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu pôr aqui, beleza. Ah, ele não tá com fome ainda. Tem que esperar ele bater nessa barrinha aqui do meio, tá? Pra ele poder ficar com fome e aí sim eu poder pôr mais. 129 corais ali. GGzão. Ó, agora vamos fazer o seguinte. Vamos abrir os dois ovos raros que a gente tem esse daqui, acho que é 75 dólares, se não me engano Tá no preço lá também Vamos abrir o primeiro aqui, ó Acho que é um por vez, né? É Oh, meu Deus, vamos lá, esse aqui é ovo raro, hein esse aqui tem que... Vamos ver se dá sorte, né? Vamos ver se a gente dá sorte Bora aqui, bora, ovo raro Já foi? Que? O que que é isso, mano? Eu ganhei um, ganhei um épico Isso que... é um peixe, mano Isso é um mano Isso é um mano, é um brother, mano um épico, mano, eu peguei um épico, mano Caraca, mano, vou até dar um pão pra ele, mano Não, vou dar uma maçã pra ele Deixa eu ver qual que dá mais experiência A maçã dá 10, o pão dá 10, dá, dá 15 Então, vamos de pão pro mano aí, ó Dá um pão pra ele, pau Ganhei mais 10 ali, olha quantos Nossa, ganhei mais 10 corais ali, ó Vamos dar mais um, mais um aqui pra ele Mais um pão pra ele, deixar ele brabo E vamos que vamos, ó já tá mais 10 ali, 149. É isso, mano. Já dei de comer pro mano também. Vamos abrir mais um? Mais um ovo raro aqui. Eu até tinha... Uh, depois eu quero ver lá também. Uh, no Wiki. Vou deixar até aberto ali pra ver as... As raridades. Deixar pra, pra poder dar uma olhada nas raridades também, né? Deixa eu ver ali. Raridade, raridade. Tá aqui, ó. Daqui a pouco eu vou... Ó, deixa eu mostrar agora. Já vai, já que a gente já tá aqui. Ó, comum. Aí tem comum. É, raridade 1 é comum. Aí tem incomum. Tem o raro... Tem o super raro, tem o épico e o lendário. Eu ganhei um épico, mano. Eu ganhei um épico, mano. Vocês têm noção que eu ganhei um épico? Eu ganhei o segundo melhor, mano. Peguei, eu peguei a quinta raridade. Eu ganhei o segundo melhor do jogo. Eu ganhei um épico, mano. Meu Deus do céu. Tá me dando 10 ali. Depois eu vou mostrar uma outra coisa para vocês, mas vamos abrir aqui antes o nosso outro ovo aqui, ó. Vamos lá então. Já vamos, vamos tentar, vamos, imagina um lendário, mano Outro épico, mano Outro épico E esse ainda tem chrome, ó Esse aqui, ó, ele dá, um, ele dá um, um Buffzão, se não me engano, ó Esse aqui não tinha nada, né, era só épico Esse daqui também, ó, comum Comum, e aí um épico Esse aqui é épico, e ele ainda tem, ó Mais 8%, deixa eu ver Aqui, ó, vamos dar o, o pão pra ele também É, mais Deixa eu ver aqui, ó é, Cadê, cadê, cadê, cadê Chroma bônus, ele dá 8% a mais de coral Então ele dá 11 corais E aí ele dá mais 8% a mais também Meu Deus do céu Deixa eu pôr aqui, ó uh, Forever... Ah, tá, beleza Deixa eu pôr mais um pãozinho aqui, brabo Um pãozinho brabo pra ele Foi Já foi, ó Me deu quanto? 11 Me deu com 11 Ah, já, já tá com... O cálculo é 10, mas com mais 8 ele pega 11 Tá bom muito top, mano, muito top Isso é louco Vamos dar mais, um, mais uma comidinha pra ele aqui de boas Mais um pão aqui pra ele GGzão Mano do céu Depois eu vou, vou dar uma olhada como quanto custa esse Esse mano aqui, ó esse, Esses dois, mano, esse aqui deve ser bravo, mano Ó, temos 171 corais Pra você ver, no, dia, no, no momento que eu comecei a gravar o vídeo Eu tava com 125 Então, só aqui Eu ganhei quase 50 Acho que foi 40 e pouquinho ali é, mano, tá maluco 171 corais ali, hein Agora a gente tem aqui as comidas aqui embaixo E eu tô com quatro Quatro peixes, né que eu não, Como é que eu chamo isso aqui de peixe, mano? Esses mano aí não é peixe não, mano Que doideira, cara, que loucura Bom, então é isso Ah, e você pode colocar aqui na calculadora, galera Deixa eu até mostrar pra vocês, ó Você pode colocar aqui na calculadora, ó é Level 5, é o meu peixe ali Que eu peguei o épico A raridade é 5, ele é épico é, ele tem um chroma de mais 8, ó, pode ser até mais 20 De mais 8 E food market price for unidade. Putz, aqui eu não lembro Eu acho que é 5, é isso? Acho que é 5 Deixa eu ver Eu acho que é 5, deixa eu ver uh, Food cost, 5, 5, exatamente Então é 5, né? Tá, então voltou tudo de novo Ai meu Deus, vamos lá, de novo então Raridade épico, aqui é uma calculadora que eles mesmos colocam pra poder te ajudar a montar ali a sua lista, né, do que você tem E poder aí, ó, esse é o outro, não tem nada, né, então eu já boto ele também Aí eu tenho dois comuns, né, level 1, um, comum, none e aqui é 1, um. é isso, então, add, e aí eu ponho mais um também, add igualzinho Então, esse é o meu time, né, e aí eu calculo aqui, ó, e aí ele vai falar pra mim ali o que eu vou conseguir fazer, ó é, em um dia eu consigo fazer 162 corais. Isso daqui dá 13 USDT. 13 dólares, né? 13 dólares é isso? 13 dólares por dia, né? Dá 0,02 é, BNB por dia. Aí no mês ele tá falando que eu vou conseguir 4.860 corais. Dá 386 dólares. 386 dólares. Então... Tá ali, ó. É 386 vezes 5.6, R$ reais. Olha, interessante, hein, mano? Interessante, hein, mano? Você é louco. É brabo. Gostei, gostei. É isso mesmo? Depois eu tenho que ver isso aqui, rapaziada. Tá maluco. 06291 BNB. Deixa eu só confirmar. Então a gente vai no BNBzão aqui e vai ver quanto que deu aqui o BNB, ó. Deixa eu ver, BNB tá, 0.62 BNB, 2.100 reais, é exatamente isso, então o que eu tenho aqui dá 2.200 reais mais ou menos por mês, por mês, olha que incrível, cara, olha que incrível, só vim aqui, a única coisa que eu tenho que fazer é vir aqui no meu, nos meus peixes, quando tiver acabando aqui a primeira quarta hora eu tenho... Ó, daqui a pouquinho, daqui 25 minutos eu tenho que vir aqui e dar mais comida pra ele, pra ele gerar mais token pra mim, entendeu? E aí GG. É, deixa eu mostrar pra vocês, já mostrei pra vocês a questão do... Do... Do... Shopping, né? Pra você poder comprar, é aqui. Você vai colocar lá Bruno Clash, não esqueça. Bruno Clash pra poder entrar e ganhar vantagens também, ganhar tokenzinhos, descontos e brabos. Então, você já tem aí a boa pra fazer aí junto... Com o Bruno Clash, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, esse é o Twitter deles Pra vocês poderem ver Coin2fish, arroba Coin2fish, manos. Esse é o Twitter dele E aqui o videozinho da atualização Dá uma olhada como vai ser esse jogo Com a atualização que está pra chegar Olha que top Já é outro pegada, esse já é um jogo, né? A gente por enquanto tá ganhando token daquela forma Dando comida pros peixes e tal Mas aqui já é diferente, aqui já é o jogo Você vai pescar com ele Deixa eu baixar aqui o, o som do, do jogo Senão vocês não vão ouvir, exatamente, vocês não vão ouvir eu. Então tá aí, ó, você tem aí é, o quadradão, cabeça quadrada, pescando ali de boas. Então já muda a ideia, né, já muda a ideia aí. Olha que legal, quer ver, ó, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Tem as casas ali, ó, a casa dele. Cara, muito top, já muda totalmente o jogo, já é outra pegada. Então você vai ver agora que ele vai, ele vai entrar e vai ter ali opções pra ele fazer mudanças, compras, né. E aqui, ó, pode comprar barcos, imagina, sair de barco e pescar no alto mar... Não sei, vamos ver como vai ser Mas eu tô apostando E o valor é baixo pra entrar 250 reais Então é uma aposta que pode dar muito certo, galera Eu sei que dobrou de valor em poucas horas Em 10 horas dobrou de valor a moeda E eu já tô feliz demais, rapaziada Fora que a atualização que tá vindo aí, ó Tá bem legal o jogo, tá bem da hora Então vamos ver aí, ó Olha ele pescando Vamos ver como vai ser, né, na sequência Mas gostei demais Esse é o Coin to Fish pra vocês e se você gostou, não esqueça de dar seu like e comentar aqui se você já entrou no Coin2Fish, já conhecia o coin to fish ou se você quer continuar jogando ou vai jogar a partir de agora, tá? Mais uma vez, muito obrigado, galera, vocês aí que chegaram junto aqui, estão acompanhando os jogos NFT aqui comigo. Agradeço de coração E claro, não esqueçam de usar o código Bruno Clash Na loja Pra comprar os seus peixes e tudo mais Pra você poder também ajudar o Bruno Clash E também garantir aí uma vantagem pra você, tá bom? Então é isso, rapaziada Fica com Deus, tamo junto Deixa eu tirar aqui que tem Entrou o vídeo do Kamanu ali Fica com Deus, tamo junto Muito obrigado a todos Valeu e foi!